porque a castanha em vez de outra coisa Ana não tem ela a meneca para e Mente, ente, tu pareja nem entende. Sí, sí.